Na décima faixa do álbum a gente encontra a Electra em mais um dos seus momentos de pensamento profundo e consideração. A letra mostra pra gente como ela tá se sentindo e qual é a dimensão real da depressão dela depois que ela acordou e percebeu aonde que ela se encontrava. A Electra aqui, ela tá triste, tá acabada, frustrada e ela é bastante fatalista quanto ao destino dela. Ela compara a si própria com uma boneca, né, que é alguém vazio, alguém sem personalidade, mas que ganha personalidade, ganha recheio quando alguém atribui esse recheio a ela. Com uma melancolia que é irônica até certo ponto, Electra brinca com o fato de ela não ter a menor ideia de quem ela é. O título de Valley of the Dolls vem do filme O Vale das Bonecas, que é de 1967. Que é um filme que tem uma grande influência no conceito da história da Electra Hort e que foi uma grande inspiração para Marina escrever a história desse álbum. O filme conta a história de três mulheres que vivem no universo do show business nos anos 60, enfrentando preconceito com o sexo delas e com a dificuldade de se lidar com a fama e com o dinheiro. O filme retrata um mundo em que o reconhecimento ele chega com muita rapidez, mas que a decadência chega na mesma velocidade. A decadência nesse filme é um medo constante e é uma realidade muito cruel. A Marina não é muito literal na inspiração dela, então a gente não vai encontrar recortes do filme dentro do álbum, a gente não vai encontrar a Electra tendo situações parecidas com as situações das personagens do filme. Porém aqui a gente consegue perceber a inspiração no tipo de história que é contada. A Electra tem um pouco de todas as personagens do filme, mas eu acho que aquela com quem ela se parece mais é a Neely O'Hara. A Neely é apresentada pra gente como uma jovem super talentosa, que tem o um mundo inteiro pela frente e que consegue ascender em Hollywood. Só que quando a Neely consegue fazer isso, ela acaba não conseguindo lidar com o que ela conquistou, então ela acaba se perdendo entre bebidas e calmantes, inclusive ela é mandada pra uma clínica pra se restabelecer. Infelizmente a Neely não sabe viver sem a fuga dos comprimidos dela, dos calmantes. Então ela acaba terminando o filme numa super decadência, literalmente jogada num beco sujo, chorando e bêbada. Nas próximas músicas vocês vão ver que a Electra não tem o mesmo final da Nili, Mas o modo como elas acendem e decaem é bastante parecido. Na abertura do filme a gente tem uma fala muito interessante. Escale o Everest e chegará ao Vale das Bonecas. É uma ascensão brutal e penosa. Ao chegar ao alto, espere que a euforia lhe invada, mas não é assim. Você está só o sentimento de solidão é assombroso. Essa frase no início do filme vem acompanhada de uma animação que mostra três pessoas num vale. E essas três pessoas aos poucos se transformam em comprimidos, fazendo alusão à necessidade das três personagens principais do filme de uso daqueles comprimidos. Porque em algum momento da vida delas, da jornada delas, essas três personagens vão se envolver com os comprimidos para tentar escapar da realidade delas. A frase de início do filme é completamente aplicável à história de Electra Hart. E não é à toa que esse filme é uma inspiração para a história e tenha sido o estopim para a Marina resolver escrever essa história. O filme fala sobre a escalada até o sucesso. No caso das personagens do filme, é a ascensão em Hollywood. É até a carreira de atriz, de cantora, de celebridade. É o reconhecimento. A subida é muito árdua. Ela pede que a pessoa se desfaça de certas coisas que parecem irrelevantes como certas pessoas, certos traços de personalidade, certos traços de moralidade. Essa ascensão penosa, ela promete só sorrisos, promete o pote de ouro no fim do arco-íris. Só que quando a pessoa chega lá, ela percebe que nada disso existe. Só que agora ela não tem como recuperar as coisas das quais ela se desfez na escalada. A Harris se desfez do homem que ela amava, se desfez de várias amizades, se desfez da humildade dela, para atingir o objetivo de ser uma atriz famosa, de ser uma cantora reconhecida pelo talento. Só que quando ela conseguiu chegar lá, quando ela conseguiu ser reconhecida pelo talento dela, ela estava viciada em remédios, ela estava se sentindo vazia e ela não tinha ninguém para ajudar ela. Valley of the Dolls, a décima música do álbum, então gira em torno dessa realização, de se perceber que se é um ser vazio, e que a escalada em busca da felicidade idealizada até o sonho, quando não se tem certeza de que o sonho é real e alcançável, não adianta nada e não traz nada de bom, no final das contas. É interessante falar sobre o Vale das Bonecas, que é citado tanto no filme, já que é o título, quanto na música, que é o título. A primeira coisa que me vem à cabeça é a questão de lá no Vale das Bonecas estarem todas aquelas mulheres invejáveis e admiráveis que são uma inspiração para várias meninas e que são responsáveis por fazer essas meninas sonharem com o reconhecimento, com a realização e com a felicidade completa. Para Marilyn Monroe, a Greta Garbo estava no Vale das Bonecas, Para Electra... A esposa perfeita com a família perfeita com a felicidade perfeita estava no Vale das Bonecas. Para Marina, a Britney Spears e a Madonna estão no Vale das Bonecas. Para mim, a Joss Stone está nos Vale das Bonecas. O Vale das Bonecas é um lugar invisível, mas que é a residência daquelas mulheres que têm tudo aos olhos daquelas mulheres que julgam não ter nada. É óbvio que essas mulheres não estão lá no vale de verdade, afinal de contas o vale não existe, o vale é uma imagem, é uma aspiração. O vale das bonecas é uma invenção nossa, é uma invenção da nossa mídia. A gente inventou o vale para colocar essas mulheres lá para elas servirem pra gente como símbolo de inspiração e de admiração. A mídia coloca essas mulheres lá para vender a imagem perfeita que elas têm. Só que tudo aquilo que habita o Vale das Bonecas é só um fantasma da realização, da admiração, da perfeição. Aquilo que a gente coloca lá no Vale das Bonecas, nesse universo totalmente ideal, não é a essência verdadeira dessas mulheres, mas é uma imagem que a gente faz delas. É um reflexo dos nossos desejos. No final, tudo é um ciclo preocupante, onde nada é real. Em resumo, trazendo pra interpretação que eu tô fazendo aqui. A Electra imaginava que o casamento seria a solução pro problema de felicidade que ela tinha. E ela idealizou a figura da dona de casa que ela via na televisão. Então quando ela conseguiu se casar e ter a família que ela tanto queria ter, ela entendeu que não era o casamento e a família que traziam a felicidade Não é só a estrutura familiar ou a família perfeita aos olhos da sociedade que trazem a felicidade E a Electra entendeu isso nessa altura da música Só que nessa altura da vida dela, ela já tinha desistido de coisas nesse meio do caminho Que ela não ia conseguir de volta então ela se vê mergulhada numa depressão. A Electra acaba se vendo então tão superficial e tão vazia quanto a imagem das mulheres que habitam o vale. Aliás, nessa altura da busca da Electra pela perfeição, ela própria acabou se tornando uma figura que habita o vale das bonecas. Assim como ela diz no primeiro verso da música. In the valley of the dolls we sleep. E aqui tem uma coisa interessante que é o uso do pronome no plural. A Letra pode estar usando o plural para se referir a ela e as personalidades dela, todas aquelas pessoas que vivem dentro dela, quanto para falar das outras mulheres que vivem no vale junto com ela, ou de outras mulheres que estão passando pela mesma situação que ela. É interessante como essa frase, que também é a primeira do refrão, é uma frase que define o momento em que a Electra se encontra. Se ela estiver usando o pronome no plural para se referir a ela e as personalidades dela, isso já é um avanço para o processo de cura. Já é a aceitação de que ela tem mais pessoas vivendo dentro da cabeça dela que ela tem que encontrar um jeito de virar uma só. Só que se esse pronome se referir a outras mulheres que também estão passando pela mesma situação que ela, ou mulheres que também estão habitando válidas vale, bonecas a gente já percebe o crescimento de um senso crítico nela, que é bastante importante para a música seguinte. Uma das coisas mais bonitas e mais tristes que ela diz nessa música tá no refrão. Desde Living Dead as letras têm preparado a gente para uma morte da Electra, mesmo que seja uma morte simbólica. Faz tempo que ela vem falando que ela tá sentindo o tempo dela chegar ao fim, que a hora dela tem que chegar, que aquilo tudo tem que acabar, e é aqui em Valley of the Dolls que isso realmente se concretiza e que a gente vê a Electra Heart como a gente conhece chegando ao fim. Na parte final do refrão ela diz in my life I got this far now for the last hurrah, dying like a shooting star in the valley A Electra que a gente conhece e isso quer dizer os arquétipos foram abandonados pela nossa protagonista. Ela morreu como a gente conhecia, e ela matou aqueles que comandavam ela. E daqui dessa música, das cinzas da morte da Electra dos Arquétipos, é que a gente vai ver renascer a verdadeira Electra. Se a gente pensar na vida da Electra por um ponto de vista que não o dela, de uma colega de escola, por exemplo, a gente consegue entender a comparação que a Electra faz da morte dos Arquétipos com uma estrela cadente. Pro mundo, a Electra era uma mulher linda, que casou com um cara maravilhoso, que teve um casamento perfeito, que era feliz. Pro mundo, a vida da Electra Hort era perfeita. Imaginem quantas meninas não colocaram Electra no Vale das Bonecas. Morrer como uma estrela cadente é deixar de existir de uma maneira que ainda fascine os outros. Vamos pensar nessas estrelas do cinema, da música e na fascinação que as pessoas têm pela morte dessas pessoas. Tem gente que viaja para ver o túmulo desses artistas, que deixa flores na casa dessas pessoas, e para a vida para conversar sobre essa morte. Pessoas que vivem assistindo documentários, que guardam clipbooks sobre essas pessoas. A morte de alguém relevante, por mais que essa pessoa seja relevante apenas no seu círculo social, é um espetáculo. A morte da Electra, então, por mais simbólica que seja, e ela é simbólica,